Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma TV Saúde Quantum. se você já é antigo aqui no nosso canal, se você é antiga, é um prazer sempre receber você aqui e se você está chegando agora também seja bem-vindo, bem-vinda, é um prazer receber pessoas novas no nosso canal que nesse programa da TV Saúde Quântica Quanto eu respondo uma pergunta por semana. Então já vou avisando para você que é novo, que é nova aqui, que pode deixar sua pergunta ao final do vídeo sobre autoconhecimento, física quântica, física moderna, neurociência, epigenética, é, autocura. Aqui é um canal voltado para o autoconhecimento, autodesenvolvimento, empoderamento pessoal, autocura e sobretudo para trazer para você os conhecimentos científicos mais extraordinários que nós temos hoje, de forma que você possa acessar o seu melhor, de forma que você possa é, fazer mudanças epigenéticas, de forma a produzir proteínas mais saudáveis e você ter uma vida mais saudável em todas as áreas. E também saber como sua mente, né, como seu corpo mente opera. É, e através desse conhecimento, né, te levar ao autoconhecimento de forma que você possa desvendar a você mesmo conhecendo os enredamentos sistêmicos que todos nós vivemos a partir da família que nascemos, a partir do país que nascemos a partir, enfim, é, do planeta que nascemos que é o nosso querido planeta Terra então, é, a pergunta de hoje é uma pergunta que a pessoa que fez uma pergunta muito interessante, mas ela pediu sigilo, ela não quer expor a sua questão, não é nenhuma questão muito grave, mas às vezes as pessoas querem sigilo e nós respeitamos. E nós escolhemos essa pergunta porque essa pergunta que foi feita por essa pessoa, possivelmente você pode ter algo semelhante na sua vida também. Então nós escolhemos as perguntas que possam é trazer benefícios para o maior número de pessoas tá então se você tiver uma pergunta interessante nos envie daí nos comentários que quem sabe eu poderei estar respondendo é, ao final dessa tv saúde conta então eu vou eu vou fazer a leitura da da pergunta aqui dessa pessoa que vai ficar como uma pessoa anônima a pedido dela mesma professor Wallace eu criei um bloqueio emocional reprimir não só as emoções negativas como as positivas. Agora sinto um aperto no coração. O que posso fazer? Obrigado. Então o que é que acontece, gente? Veja bem, as emoções, elas são o fruto final das experiências. Né? As emoções são componentes químicos que estão associados às nossas experiências. Então quando eu é, estou com raiva né? Eu vou produzir a nível cerebral né? uma química liberada lá pelas células nervosas, os neurônios, chamada de neurotransmissor. Então são bolsinhas que trazem aquela química associada a o conteúdo da raiva. E aí você começa, seu corpo se sentir assim. Ao mesmo tempo, lá no hipotálamo, uma região do cérebro límbico, nosso cérebro emocional, são produzidas as chamadas moléculas da emoção, que são pequenas proteínas, né? São neuropeptídeos que são lançados na corrente sanguínea, e informam ao nosso sistema endócrino, ou seja, os hormônios, levando essa química para todo o corpo e levando também para todas as células através da corrente sanguínea, onde é, esses ligantes, informantes químicos levam a emoção né, específica de gama raiva e conecta no receptor celular, trazendo aquela informação. E aí o que é que acontece? Essa informação vai ser levada através de proteínas específicas, as chamadas proteínas integrais de membrana, para dentro da, da célula e a fisiologia celular é modificada. Só que dentro da célula, lá no, no, no, dentro da célula, você vai encontrar o núcleo. E no núcleo nós temos exatamente os cromossomos, que é a base né, para a construção é, da, da, dos nossos genes. Então nós herdamos... É, são 23 pares de cromossomos, 50% do, do nosso pai, 50% da nossa mãe. E ali, aquela, é, é, aquela estrutura espiralada, né, elas contêm o DNA. Né? Então o DNA, ele tem uma capa de proteína né, e, e, e abaixo dessa capa de proteína ele tem os genes. O que é que são genes? Genes são códigos, são códigos, né? informações né, é, de toda a nossa história, então todas as doenças estão codificadas nos genes. Todas as possibilidades de sermos saudáveis estão está codificadas nos genes. Então nós produzimos 140 mil tipos de proteínas a partir dos genes. Apesar de nós só termos em torno de 23.600 e poucos genes, né? cada um gene tem a capacidade de fabricar até dois mil tipos de proteínas diferentes, ou seja, eles produzem várias variações. E quem determina a qualidade da proteína que vai ser produzida é exatamente essa qualidade do nosso pensamento. Então, quando você, a pessoa que me perguntou, quando ela, dei um, ela deu um comando para bloquear determinado tipo de emoção, ela está dando informação para o corpo, ela está educando o corpo emocionalmente dentro de um certo programa. Né? Ela está condicionando o corpo a reprimir emoções positivas ou reprimir emoções negativas, Então, ela está criando uma estrutura, digamos assim, é, que energeticamente ela está desequilibrada, né? porque você simplesmente não está vivendo as coisas na sua integridade. Né? E naturalmente que isso vai influenciar os seus centros energéticos, são cham chamados de chakras, hoje. hoje tudo comprovado cientificamente, e claro que esse chakra é, onde você está sentindo aqui é o chakra cardíaco, que tem a ver com a expressão do amor, tem a ver com a impressão da sua interesse então você tem, é como se você estivesse em contradição com você mesmo, você está em conflito com você mesmo a partir dessa negação é, dos seus sentimentos, né? é, é, sejam positivos ou negativos. O que acontece é que você, diante dessa circunstância, você está sendo convidado a mudar, porque o seu corpo vai adoecer. Se você não já tem algum problema de saúde, né, é natural que vá ter, porque você está reprimindo esse fluxo energético e está criando uma confusão. aí, né? E você pode ser levado a produzir proteínas associadas a algum tipo de doença, amargura, diabetes, enfim, fragilizar o seu sistema imune, que você vai ficar suscetível a ter algum tipo de doença crônica ou autoimune. Então, o que eu recomendo é que você... Mude o, mude o programa, mude o software, você instalou um software, um software que está limitando você a acessar o seu potencial, está limitando você a conviver com você mesmo de forma equilibrada, viver as emoções negativas e positivas, isso faz parte, a questão é a gente buscar o equilíbrio. Não é? É... Então você precisa reeducar o seu corpo, você precisa, é, é, esse programa que você instalou, ele precisa ser enfraquecido. Como é que você enfraquece um programa neural né, e que é instalado no corpo, que vai se transformar na sua mente subconsciente e vai passar a comandar a sua vida, como já está comandando essas dores no cardíaco? Né? Você vai ter que dar uma nova instrução para o seu corpo. Você vai dizer, eu assumo tudo o que eu fiz, eu reconheço que o que eu fiz... Não foi o melhor para mim, mas isso fez parte do meu aprendizado. Eu estou determinado a viver as emoções, na sua, as minhas emoções positivas e negativas, na sua integralidade, para eu aprender a conviver comigo mesmo, né? E eu vou buscar elevar a minha vibração, me conectar a valores elevados para que eu aprenda a me proteger das energias né, de fora, mas sobretudo de mim mesmo, porque você está, na verdade, né, precisando se defender de você. Muitas vezes nós somos os nossos algozes, nós somos os nossos maiores inimigos, porque nós estamos num processo... De, de, de, digamos assim, de auto-obsessão, de negação, de auto-punição, de medo, e isso vai exatamente fazendo com que você crie uma estrutura, é, digamos assim, química devastadora que leva você a produzir proteínas frágeis e leva muitas pessoas a adoecerem, né? por isso que não adianta só ir lá tomar medicamento químico, medicamento químico é outra coisa que vai, vai gerar mais toxina no seu corpo, a grande questão é, é a busca do autoconhecimento, então eu oportunizando aqui, eu agradeço pela sua pergunta, porque... É, é muito possível que outras pessoas estejam reprimindo seus sentimentos, emoções. Isso é uma coisa que vai levar a, a, a bloqueios né, energéticos do corpo e vai levar a, naturalmente a doenças. Né? E quando leva a doenças, muitas pessoas ao invés de estarem buscando sair desse emaranhamento, muitas vezes elas vão tomar algum medicamento químico que leva elas a ficarem é, mais doentes ainda. Por isso tanta gente doente, tanta gente nesse sofrimento. Então a dica é que você é, busque... É, Conhecer-se melhor você pode fazer algum trabalho com terapêutico, por exemplo, constelação familiar para saber uh, a origem desses embaranhamentos, você pode fazer o teta-healy, você pode fazer o barra de aço são técnicas que eu conheço e que indico né, que são muito poderosas e que são técnicas que nos ajudam nessa busca interior, tá? quando você puder também eu recomendo que você leia o meu livro, dê um salto quântico na sua vida, porque nesse livro ele tem um, um, um, um conhecimento teórico e tem um, um roteiro prático para a sua transformação transformação. Muitas pessoas passaram por transformações incríveis porque ele tem uma meditação guiada, tem um trabalho de visualização e você vai entender como é que você opera internamente, né, do ponto de vista científico para que você se empodere e que você através de mudança de hábitos alimentares, que eu falo aqui também de vários hábitos alimentares que você que podem estar te matando, né, e como você pode introduzir hábitos alimentares saudáveis para que você possa construir possa fabricar as melhores proteínas possíveis e que você possa dar uma guinada na sua vida é, em todas as áreas. Então é isso aí, espero que tenha esclarecido, é uma pessoa anônima, eu, por, por respeito ao pedido dela eu não revelei, mas eu creio que esse tema pode interessar a todos vocês que, que nos acompanham aqui no canal, que tenha sido claro e que... É, tenha contribuído com você nesse processo de auto-organização de autocura. Se você gostou, deixa aí o seu like para que mais pessoas possam acessar, deixe seu comentário, compartilhe também esse vídeo, compartilhe é, o nosso canal para que você possa contribuir, para que mais pessoas possam acessar o seu melhor, mais pessoas acessem é, a capacidade de autocura naturalmente, né, que tem dentro do nosso corpo e na natureza. Aguardo você na próxima semana, se tiver uma pergunta bacana, deixa aí, será um prazer responder para você, quem sabe na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.